Ao longo dos 20 anos da minha experiência como publicitário, atendendo principalmente lojistas e comerciantes de pequeno porte, a maior dificuldade que eu encontro para esses empresários, e principalmente agora nos últimos anos, utilizar as ferramentas de marketing digital. Eu tenho certeza que você, como empresário, já deve ter ciência de que é preciso hoje investir em Facebook, Instagram, Google, YouTube e utilizar a internet para divulgar a sua loja e muitas vezes até realizar vendas é, através do online. Mas se depara com uma grande dificuldade na hora de operacionalizar a parte técnica de fazer tudo isso. Na hora de configurar a sua página do Facebook, configurar a sua conta do Instagram, transformar essa conta do Instagram de pessoal para comercial, às vezes configurar o catálogo digital da sua loja nas plataformas do Facebook e do Instagram, configurar e integrar o WhatsApp com essas páginas, divulgar tudo isso utilizando o Google, enfim, são inúmeras oportunidades, inúmeras ferramentas que você tem à sua disposição, mas que na hora de realmente executar é muito difícil e é óbvio, você tem muita coisa para se preocupar já com o seu negócio e não tem tempo para estudar e ter que aprender todas essas técnicas é por isso que eu estou disponibilizando uma consultoria online para o pequeno e médio lojista para resolver aquele problema pontual que você tem por exemplo você criou uma página no facebook e não sabe como trocar a capa da página ou não sabe como configurar a loja virtual do seu facebook então vamos fazer todas as configurações todas as criações das contas as configurações dessas contas as integrações necessárias Logo após eu vou te ensinar a utilizar quais são as ferramentas que nós vamos ter que integrar com essas páginas, com essa conta do Instagram, com a página do Facebook. Vamos criar toda a parte de conteúdo base para que você possa produzir é, um conteúdo interessante para a sua audiência, começar a gerar audiência. Vou te ensinar como fazer isso, como você produzir isso. Vou produzir junto com você. E uma terceira etapa, nós vamos começar a fazer os anúncios patrocinados, que são muito importantes e fundamentais para o seu negócio. Nós vamos entender como fazer e por que fazer esses anúncios patrocinados nas plataformas do Facebook e do Instagram. E em uma quarta etapa, nós vamos começar a aprender a como vender os seus produtos de forma online. Desde o início, utilizando a loja do Facebook, o catálogo eletrônico do Instagram, até a criação de um verdadeiro e-commerce personalizado da sua loja. Então, sem mais conversa, para a gente agendar a primeira hora de consultoria, basta você clicar em um link que está em algum lugar dessa página, fazer a aquisição e eu te encontro lá. Até mais!